E agora está na hora da gente ir para a torre que está no título do jogo. Ah, depois de fazer três castelos, finalmente o Dr. Wilde decidiu que, tipo, fazer uma só torre era melhor. Exceto que a torre é, em si, um castelo, então eu não sei exatamente do que eu estou falando, só sei que, hum, yeah, lembro que eu tinha dito sobre, uh, provavelmente, ser bom eu pegar uma arma capaz de destruir Gébils. Olha, honestamente, a arma do Elecman eu acho que é perfeitamente capaz de destruir os Gébils, mas, olha, eu prefiro dizer. E é assim, se contradiz completamente. É isso que a gente gosta de fazer. Bom, é isso que acontece quando você não está realmente pensando. Com muita vontade e está indeciso. Ou oh, não? É aqui é, Quer saber? Vai, se lá. Big guy, eu posso simplesmente deslizar por debaixo de você. E você não tem nada para fazer sobre isso. É absolutamente perfeito. Ah, isso aqui é uma parede de Crash Man. Será que vale a pena utilizar particularmente aqui? Ou isso seria uma espera de tempo, eu não sei mas uma coisa é certa e absoluta uh, músicas de Wild Towers sem dúvida alguma excelentes, mas ok uh, isso é um caminho tipo completamente diferente eu, eu não vi se tinha uma saída diferente ali em cima, mas ok, eu decidi ir pra esse caminho, e esse caminho nos recompensa com um item, que nos recompensa com uma das piores gimmicks dos três jogos então, rush it, porque um, tipo, Magnet Bin gasta energia, então, e yeah, é isso, é a coisa mais fácil de fazer. Yeah, definitivamente, a coisa mais fácil de fazer. Olha, a gente absolutamente vai continuar utilizando o Rush Jet, Oh, yeah, Rush simplesmente sendo o melhor. Oh, yeah, no não. level design, yeah, eu vou ignorar o seu level design. Vou absolutamente, assim que você basicamente não joga a fase inteira. Uau, isso, isso é hilário. Meu, vai ser interessante em Sequel Wars uh, fazer as coisas com uh, o tiro carregado, que é basicamente a coisa que você não tem aqui. Mas é, eu me lembro de ter visto isso aqui numa... Eu acho que foi um taz do jogo que eu assisti, é por isso que eu sou familiar uh, com tudo, mas tipo... Essa gimmick aqui, que é basicamente as ervilhas de Super Mario World, exceto que é consistente e não é completamente horrível. Tipo, isso aqui é genuinamente legal. A propósito, não tá imaginando que essa serpente aqui fosse uh, levar tanto dano do meu Buster? Tipo, uau! Isso é genuinamente fraqueza contra Buster. A propósito, lembra bastante... Só que é basicamente Volvagia antes de Volvaja, exceto que Volvaja originalmente era do Zelda 2, The Adventure of Link, não era? É, não. Não é justo fazer a comparação que Mega Man fez primeiro, porque Mega Man no fim das contas não fez primeiro. Oh meu Deus, uma fase onde utilizar Rush Marine fazia sentido. Mas... Uau, isso foi... Simplesmente extraordinário, mas é essa, essa música aqui em particular. Era uma que eu tinha escutado no soundtest e uh, super gostei dela. Mas e é basicamente aqui: antes de eu saber que Wild Tower era algo que existia, eu ficava escutando as músicas do soundtest e fiquei extremamente confuso porque tinha um monte de músicas que simplesmente não tocavam no jogo, aí, I... honestamente eu nem me lembro quando eu aprendi que Wild Tower era uma coisa que existia. Tipo, ah, yeah, não, eu, eu realmente não me lembro. Tipo, prova... uau, bom, isso foi cheio de propósito. Provavelmente... Foi no site O Mundo de Rockman, mas eu não tenho completa certeza. Meu, aquele site ainda existe. Uh, eu me lembro que ele era hosteado no Geocities originalmente, então provavelmente não, considerando que Geocities não existe mais, mas... Uh, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Ah, novos arranjos de blocos que desaparecem. Eu não sei porque eu tô, tipo, notando isso aqui mais agora, considerando que a gente já teve novos arranjos uh, desse tipo na última fase, só que a diferença é que da última vez eu estava utilizando o Rush Hat para ignorar tudo, enquanto que aqui eu engajei com o videogame. Brevemente, porque Rush Hat está aqui para ser o melhor. A impressão é minha, o jogo recarrega... Bom, isso foi menos que ideal. Recarrega toda a nossa energia de arma quando a gente vai de uma fase para outra. Porque se o jogo realmente uh, faz isso... E yeah, é, isso é bastante fantástico. Ok, a gente tem um cachapão ali. E... Oh, uau, aquele tele. Definitiva... Meu, ele simplesmente aparece no topo da tela. Isso não é justo. Ok. E aí, ali só tem energia de arma... De arma? Energia de Mega Man. Então, isso não foi sou mais uma perda de tempo do que qualquer outra coisa. e é meio esquisito alguma das não era isso que eu queria fazer algumas das recompensas que o jogo te dá que ok tem um item aqui certamente isso foi uma recompensa justa para isso aqui pensei que tipo isso aqui fosse um lugar onde tivesse vários caminhos alternativos mas não definitivamente não é o caso ok deixa eu Eu tô me apressando demais eu simplesmente sou me apressando demais isso não é um lugar onde eu devo me apressar demais. Seria um erro de medo. Isso, ok. Ah, yeah, não, eu queria aquela energia. Ela era importante para garantir minha sobrevivência aqui. Ok, isso sem dúvida alguma é uma fase com mais design colocado nela comparado à última fase do castelo. E, e yeah, não, tenho que me lembrar de, tipo, contar as fases aqui pra saber quantas vão existir, no fim das contas. Ah, quer saber, eu podia usar o rochet mas eu estou interessado Meu, eu não sei qual é o caminho ideal pra eu seguir aqui. Oh, eu quero eu quero essa vida? Eu acho que eu já tenho 9, mas eu quero aquela vida de qualquer maneira. Ok, tudo bem, está na hora de utilizar o rochet pra ir ali em cima. Eu não sei se isso é opcional, não sei se isso é algum tipo de bônus. Eu só sei que as minhas Metal Blades estão meio que acabando, o que é, genuinamente, um pouquinho surpreendente. Yo! maravilha! O jogo tá simplesmente decidindo utilizar Pips contra a gente, o que é meio que perfeito. Meu, meio que a minha percepção dos Pips meio que acabou se alterando, tendo uma mutação conforme o tempo passou. Porque antes eu achava que eles eram as piores coisas do mundo. Mas, tipo, depois de uma certa quantidade de tempo, eles meio que viraram pinhatas para serem absolutamente demônios. Pera aí, eu posso simplesmente passar por debaixo de você. é yeah, trouxa. É isso que a gente faz. Ok, que chefe vai ser esse que a gente vai enfrentar aqui? Eu não tenho a menor ideia. Ou, oh, lugar fechado. Ah, uma esfera. Hã? Huh? Ok, yeah. Certamente é mais fera que lança Gemini lasers pra lá e pra cá. Que que design! <risos> ok, isso vai simplesmente ficar sendo isso perpetuamente. Ok, ele aleatoriamente fica vulnerável. E às vezes, como assim eu consegui dizer daquilo? Eu não sei. Ok, isso não é simplesmente a oh, mesma coisa perpetuamente porque é sério, tá ficando mais rápido e agora virou uma bola de espinhos. Uma das coisas mais assustadoras que o Mega Man já viu na vida dele, sem dúvida alguma. Um, se você considerar o Mega Man como vivo, considerando que ele é completamente artificial e etc. Bom, a única evidência real é tipo, acho que o duo sentindo uh, vida nele em algum momento. Eu não, quer saber melhor não... Entrar nesse aspecto filosófico inteiro. Porque ele não leva a lugar nenhum mais. Oh, uau! Wow, eu realmente estou gostando do estilo de arte utilizado aqui. Olha, só pra isso. Eu, eu realmente só vou ficar perpetuamente utilizando a Metal Blade, né? A propósito, isso é basicamente. É, isso, isso é a mesma estrutura de peões que tinha na fase. Uh, do Top Man completamente reciclado, Mas, é, vamos, vamos utilizar Elec Pin de vez em quando para ver. Ok, isso. Precisa de dois Elec Pins pra acabar com o Hammer Joe? É, isso simplesmente parece errado para mim, mas. Tudo bem. O oh, Momento Top Spin de ser épico. Isso foi o momento Top Spin de ser épico. Ok, será que teremos mais? Yeah! To uh! Peão contra peão? Absolutamente confuso. Ok, isso aqui é o, ca... o caminho que nos dá um item. Porque envolve risco. Um pouquinho de ri... Ok, um pouquinho mais de risco do que realmente parece. Eu acho que todo mundo entendeu a situação. Ok, Crash Bomb. Profundamente decepcionado. Talvez... Nem a Shooter? Tipo, eu imagino que três tiros possam fazer mais dano. Meu, o simplesmente tem... Quantidades insanas de vida ali, pelo que parece. Ok, uh, eu ia dizer, é, é épico. Uau, quantas metal? Huh, muito mais metalplates do que eu imaginava. Ok, isso é uma parede de hardnubble, correto? Absolutamente. isso é... Dessa vez eu vou usar Magnet Beam ao invés de Rochette. Uh... Sério? Aquilo não foi? Quer saber? Não vou questionar, eu vou somente... Ok. E se eu utilizar isso? Yeah! Finalmente algo que absolutamente trucido, o Tipo, consome uma quantidade absurda de energia de arma. Mas, aí hey, faz o que? Oh! Bom, se eu quisesse farmar um monte de vida, energia de arma e etc. Esse seria o lugar para fazer o tal. Só que não, isso demoraria tipo uma quantidade excessiva de tempo. Se bem que... Ok, será que eu acabo conseguindo... Oh, não. Simplesmente energia de arma ali. Eu certamente não tô tendo super sorte com esses gachapons aqui. Eu tive mais sorte no próprio Mega Man 3, considerando tudo que aconteceu aqui. Um... Yeah, Metal Blades aqui. É que anulam completamente isso. Meu, mesmo nerfando as Metal Blades, elas continuam torcidando. Ainda não tenho completa certeza se elas foram nerfadas ou não, mas eu vou simplesmente tratar isso como um fato. Metal Blades destruindo aqueles canhões em um único tiro, a propósito, é meio absurdo. Mas tudo bem, ok, eles simplesmente decidiram... Ah, isso vai ser a fraqueza disso, eu quase caí nos espinhos ali, a propósito. Teria sido uma séria vergonha se eu tivesse... Uh. Meu, e acaba com aqueles inimigos do Mega Man 3 também. Um. Yeah, não, Metal Penalite continua excelente. Ok... Oh, você luta contra ele numa plataforma... Oh, dessa vez ele atira em você! E as plataformas se mexem. Ok, isso, isso é diferente. Isso é diferente. Eu não estava preparado para isso. Isso me lembra... Peraí, será que foi isso que inspirou a luta contra o Propeller Knight? Porque isso absolutamente é simplesmente a luta contra o Propeller Knight. Ou oh, não. Um, item número 1. Um. E yeah, eu não confio na minha capacidade. E yeah, Isso definitivamente, foi um momento utilizar item número 1. Um. Honestamente, o buraco ali é o maior perigo do que qualquer outra coisa, porque o Buster Rod aí certamente não consegue fazer muita coisa. Ah, mas... E yeah, é, algo que eu ia dizer... Mas acho que acabei não completando o pensamento aqui, tipo... Uh, o nome dos chefes são abreviados, mas eu não sei completamente o que eles são. Tipo, eu vivo pensando que... Uh, o nome dele, dele completo é Buster Busterworld God. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu não lembro qual é o nome completo do Mega Water Ass e do Hyper Hog. H... Eu não sei. É o Hiper Porco Hiper. <risos> sei que a água era simplesmente um dos... Um, um caminho... E eu decidi pelo caminho direito... Mas... Não, não. Água é morte. E absoluta troslagem... Por parte do jogo ali. Honestamente. Oh, nossa, Michi. Ah, quer saber? Dane-se. Eu vou simplesmente seguir em frente... Cara. Ok, não seja... Completamente trucidado pelos pingos... Ahn... Um... Pronto, man! Ok, decidiram reusar até a rotina do Proto Man destruir o chão. Desnecessário. Mas eu não vou questionar completamente aqui. Ah, a gente só tem três itens. Eu acho que é nesse... Ah, é só dessa size mesmo. Eu me lembro justamente que isso aqui é o último chefe. A propósito, isso aqui é um último chefe que é extremamente... Dá pra eu destruir? Sim. Dá pra eu destruir... Isso. Ah, é o é o míssil teleguiado do robô do ovo da morte de Sonic 3 e Knuckles. É simplesmente isso que ele é. Enfim, esse chefe aqui é definitivamente extremamente Rocket Knight Adventures em seu design. Isso é verdade. E uh, yeah, aquele míssil deu é, é um sé sério problema. Definitivamente um sério problema. Eu não sei quantos tiros são necessários para. Pera aí. Acho que eu tenho que. Ah! Droga! Ah! Esse... Ele fica dando. Ok! Destruir um desses. Isso já é. Oh, fantástico! Oh, só dois tiros? Sério! Bom, isso é muito mais amigável e simpático do que eu imaginava. Ah, mas eu tô meio que. Levando dano demais de tudo. O que não é legal, sem dúvida alguma. Ok, então a gente tem que simplesmente continuar esses... Eu acho que era tipo impossível desviar de tudo ali, mas tudo bem. Oh. Ok. Eu acho que tá na hora de descobrir a fraqueza deste animal. Eu. Acho que é Crash Bomb. E definitivamente é. Ok, quer saber? Deixa eu morrer logo de uma vez porque yeah, aquilo ia simplesmente se, arrast... é, se arrastar por tempo demais e certamente eu podia aprender como lidar melhor conforme o tempo. Pera aí, Oh, pensei que as minhas Crash Bombs estivessem a ser do... Pera um momento, no menu isso continua como CL. Isso é interessante considerando que foi corrigido para Crash Bomb. Mas, uh, yeah, da hora que tipo, ela explode realmente ali, causando dano de verdade. Ok, então. Uh, gastei toda a energia de arma para isso, mas. Olha para isso. Isso é tão gritantemente o chefe de Rocket Knight Adventures. Uh, se eu não me engano, você tem que saltar em cima. Uh, yeah, sem dúvida alguma. É agora ele. Ok, ele dá um soco de vez em quando. Ele fica ali. Ok. Um, isso não foi a coisa mais inteligente que eu já fiz. Tá meio que é isso. Ok. Uh, yeah, eu, eu não sei como eu deveria reagir ali. Quer saber? Eu acho que. Ou oh, não. Eu acho que este é o momento para o Rush Hat. Oh, isso é o momento para eu utilizar um item. Ok, um de três itens. Não me sinto confortável ao fazer o que eu acabei de fazer, mas... Pois é, né? Ok, simplesmente sai atirando aqui. E... Hum, tô começando a achar... Que é shooter. Uh, pode ser a fraqueza dele aqui. quer saber deixa eu só tentando essa fraqueza. Nidoke não faz nada. Literalmente o oposto de uma fraqueza. Uh, deixa eu só aqui. Oh! Sim! Ok! Isso é melhor, se bem que... Oh, não consigo atingir ele aqui. Uh... Elec? Talvez. Um... Talvez eu não tenha feito as melhores... Ah. Oh, Elec! Era a resposta. Ok, tudo bem. Eu acho que tem uma última fase com a Wild Capsule, só que eu não me lembro qual... É... Oh, Elec é a fraqueza! Ou oh, eu me lembro dessas bombas... Tem algo. Ou oh, se bem que eu acho que eu tô mais. Peraí, é só isso? É só isso que você faz? Qual é o? Isso é uma fase patética de cápsula. Isso é a pior até então. Tipo, estamos além de ver aquela bomba caveiras. E... Eu acho que eu tava me lembrando de Mega Man 4 de Game Boy, mas eu não tenho completa certeza. Tipo, não tinha um desses que. e yeah, eu acho que era isso, que abriu um buraco no chão. Etc. E agora ele lançou uma bomba de fumaça que permite que ele fuja, porque tipo, isso só precisa ser Canon com Pega Man 4, porque realmente é importante isso. Pera aí. Ok, por alguns momentos eu pensei que tivesse uma última fase depois disso. <risos> Apesar de eu saber que aquele era o último chefe, mas é, eles podiam ter preparado uma sequência de fogo um pouquinho mais elaborada. Mas infelizmente. Não foi isso que aconteceu? Ah, não, não, sim, simplesmente... <risos> Sério? O Mega Man não consegue correr mais rápido do que um senhor geriátrico? Ah, mais uma coisa em comum com o Sonic. Aí vocês podem dizer, mas, Chink, o Eggman não é geriátrico. Mas, tipo, se você ver a data de nascimento uh, dos desenhos originais sim definitivamente então mais uma coisa em comum entre as duas franquias Ou só depois dele tropeçar aqui <risos> o Magal vem simplesmente dando passos. Ah, não, mas naturalmente ele tem que esperar a cápsula chegar ali e abduzir o Wild. Honestamente, ele simplesmente não está se esforçando nem um pouco. Eu acho que o Dr. Light esqueceu de colocar gasolina nele porque, yeah, <risos> um... E isso aqui vai ficar congelado. Não, não ficou congelado pra sempre naquela tela. Eu estou genuinamente surpreso toda vez que isso acontece.